Galera, é o seguinte: estou soltando para vocês aqui uma sequência, né? Uma playlist preparada, ok? 100% para ferramentas online, ferramentas gratuitas para você utilizar em seus negócios online. Tá. E nesse vídeo de hoje, vou, vou soltar para você mais uma ferramenta, né? Gratuita que você vai estar utilizando em seus projetos online. Tá bom. Se você quer descobrir essa ferramenta, então fica comigo. Assista esse vídeo até o final, que vai te ajudar bastante. Tá. E se você já se interessou pela ideia meu mano pelo amor de Deus clique aqui embaixo aqui já já se inscreve no meu canal deixa o seu like o seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entregar um vídeo para você aqui novo no nosso canal beleza então bora pro vídeo que é o conteúdo que eu gosto de poder agregar e entregar para você bora então pessoal é o seguinte aqui é bem simples o processo tá bom você vai ver que na aba que Google tá você vai digitar aqui ó remover BG tá no que você clicar já vai aparecer para você esse ícone aqui ó tá já vai aparecer para você já essas opções e aqui tem aqui ó fazer o upload da imagem então você vai clicar e já de maneira já de bem simples e fácil e rápido já vai né aparecer para você já a nossa telinha aqui tá que aqui é a cara do, do nosso remover BG tá que aqui é a ferramenta que eu utilizo muito para é realmente para remover os fundos né da minha estaminael e também de minhas outras imagens outros projetos que eu executo hoje né? Na internet. Então, isso aqui tá me ajudando bastante. Quero te apresentar, né, a nossa ferramenta Remover PG, OK? Então, se você quer fazer um cadastro aqui nela, que é simples, né? Ele vai pedir para você fazer um cadastrozinho mas é uma coisa minuciosa, bem simples e fácil de fazer. Eu não vou ensinar isso aqui, porque não é o nosso objetivo, tá? De fazer esse cadastro aqui, mas ele vai te pedir para você, ó, quando você entrar aqui, OK? Ele vai te pedir para você fazer uma, um simples, um simples cadastro, tá? Então você vai só é, inserir teu e-mail bonitinho, ele vai te mandar um código lá. É para teu e-mail. Você vai ter esse código, você vai só confirmar aqui, tá? É que hoje tudo é assim, né? Tudo é mediante a confirmações, tá? Que ele precisa saber se realmente é você que está acessando tá a ferramenta beleza então aqui é bem simples você fez esse processo aqui você aqui é é coisa bem simples tá bom você fez esse processo pronto né você já vai cair aqui nessa aba tá bem tranquilo já vai cair aqui já pronto né de forma totalmente grátis mesmo tá você já vai utilizar a ferramenta beleza então aqui, ó, aqui é bem simples tá se você tem alguma, alguma alguma imagem que você queira tirar o fundo tá assim, de trás você vai conseguir tirar né aqui ó, você vai ver aqui nessa opção aqui, ó ok? você aqui já fala, tá bom? faça o upload de uma imagem para remover o fundo aqui já deixa bem claro, né? aqui já deixa escancarado na, na tua cara então aqui já para você já ter o norte, sacou? então vamos aqui, clique aqui ó, faça o upload tá? vamos supor que eu peguei aqui uma imagem que eu queria remover o fundo, vou procurar aqui uma imagem do nosso computador aqui beleza? vamos ver aqui uma, uma imagem pra gente trabalhar, certo? vamos ver aqui uma imagem bem Ok, vou pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo, tá? Essa imagem aqui, ó, que eu tenho eu aqui, né? Olha só, automaticamente já vai remover o fundo, tá? Olha só, tá vendo o fundo aqui já foi já retirado? Você pode já perceber, tá? O fundo aqui já tá branco, beleza? Aqui eu só vim aqui, ó, tá? Em download, clico aqui, certo? Já vai carregar a imagem, já vai baixar, também tá aqui no cantinho, tá vendo a imagem? Tá? Tem tem outras opções também que em é, baixa em HD. Você pode também baixar também em HD, cara, caso que você queira, tá? Mas lembrando que nesse ponto que agora você vai ter que pagar, tá? Aqui você, você já vai usar, tá? Já a versão pro, né? Da ferramenta. Então eu não recomendo, porque eu sempre utilizei a versão gratuita e sempre me re realmente resolveu tudo, tudo que eu, que eu quero fazer. Cara, a ferramenta é muito top, tá? Então só se for isso for muito opcional, for só se você realmente quiser utilizar aí o grato, o, o pago ou pago beleza não mas se não se mas se você realmente não quiser não tem problema você vai utilizar assim como eu utilizo tá a versão gratuita mesmo não tem problema certo então ó, aqui é só para você saber tá só para você ter esse nosso então mas a, nosso objetivo aqui é da ferramenta aqui é, é uso é ilimitado também ó, você pode também fazer vários tá você pode manter também se quiser voltar aqui ó né para a versão original você consegue manter aqui ó a imagem tá na na versão aqui o formato original Tá? Aqui, removido o fundo, né? Eu posso voltar a imagem para me reparar, tá? Tem um botãozinho que ele, de, de editar, eu posso editar também, se eu quiser, ó. Tá? Eu posso fazer aqui outras, é, outras, é, é, trabalhos também, eu posso, aqui eu posso fazer também outros trabalhos também, né? Caso que eu queira, eu posso colocar aqui também, aqui, ó, é, eu ficar meio que, né, trovo assim, né, nos fundos, tá bom? Posso colocar aqui também, aqui, ó, deixar ele um pouco original aqui, né? Posso colocar aqui também, ó, para ficar também meio que apagado. Eu posso fazer isso aqui, eu posso baixar também, tá, gente? Aqui não tem problema. Beleza? Aqui também tem outros pontos, também. você pode fazer também, ó. Você pode colocar também, ó. Tá vendo, ó? Olha, olha só como é que ele ficou, certo? Posso colocar também para ficar nesse estilo, tá? Com, com, com os efeitos no, no fundo. Aqui, também. Eu posso colocar também aqui, ó. É, também, como se eu estivesse numa, né, numa praia também, por exemplo, tá? Eu posso colocar também. Certo aqui, ó. Esse, esse fundo aqui, é bem, é bem interessante, tá vendo, fica meio que, sabe, meio que truvozinho, tá, e assim você pode fazer, ou adaptar da forma que você quiser, tá, mas eu quero aqui mesmo, é, tirar o fundo, né, eu não quero deixar nada aqui, porque eu utilizo para me fazer minha thumb, certo, então, mas tem outros, vários, vários modelos aqui, que você consegue adaptar para colocar, tá vendo, olha só isso aqui também, fica bem legal, né, fica com um monte de coisa assim, né, é, que rosa, né, no fundo, Certo? Então tem muitas outras imagens que você pode também atuar, beleza? E você fez esse processo e você pode clicar aqui ó, em baixar, certo? Vai baixar, ó, que vai cair para você aqui, de forma automática, tá? Baixa a imagem, ó, foi baixada a imagem, correto? Foi baixada aqui, aqui no, no fundo, ok? Então aqui eu utilizo muito esse fundo que o simplesão, né, que é o normal. Olha só aqui também, ficou bem legal, né? Esse aqui fica bem interessante, olha só. Tá? E fica com um espaço com alguma coisa aqui no, no fundo, certo? Mas é bem boa, é bem interessante. Eu sempre usei mesmo, é né, o normal, tá? Eu sempre gostei de, de poder trabalhar para tirar os fundos, né? Que eu já utilizo para fazer outros projetos, tá? E aqui é bem simples, tá? E temos essa, essa opção aqui, ó, de como usar, por exemplo, tá? Aqui eu, eu nunca, eu confesso que realmente eu nunca é mexi nessas opções, tá? Eu, porque até porque não, não vejo necessidade nenhuma, tá? Aqui, aqui é para realmente, se você. Queira aí, é, trabalhar com coisas mais avançadas e tudo mais. Você pode aqui estudar a ferramenta né? que, é, que é bem intuitiva e simples de poder trabalhar. Tá aqui, tem também que a ferramenta de API tá também. É para quem deixa eu marcar aqui, ok. A ferramenta e API você pode estar tá lendo também. Isso aqui tá que tem algumas coisas aqui, mas isso aqui não é, é, não faz sentido né? Você poder é, também tá adentrando, tá? tá aí se afundando. Mas tem que os preços também caso você queira trabalhar. Ok, conversão Pro, certo tem aqui, ó, tá bom? Os valores aqui da, da ferramenta na, na versão Pro, tá? Caso que você opte, né, a poder adquirir, certo? Não é obrigatório, aqui okay? só para você saber mesmo, para você não ficar com, sem essa informação, tá bom gente? Bem deixando bem claro, certo? Mas eu sempre utilizar a versão mesmo gratuita, tá? Eu sempre usei, é, é super tranquilo de poder utilizar, certo? Eu vou só voltar aqui para você ver. Beleza, bem simples de poder trabalhar com a ferramenta bem intuitiva, fácil de poder mexer, tá? E pronto, voltando aqui, eu posso fechar isso aqui, tá? Eu posso fechar, ó, tá? Aqui eu posso clicar aqui embaixo, aqui, ó, posso fechar isso aqui. Posso fechar isso aqui, tá? Fechei, tá? Eu posso fazer de várias vários projetos. Sempre que eu queria tirar um fundo, ó, tirar um fundo de mais uma imagem aqui para você ver, Ok? É, vamos ver aqui vamos tirar um fundo que deu uma outra imagem para vocês também ver tá é que é ilimitado é super interessante a ferramenta tá você pode usar da forma que você bem pretender aí tá e quiser utilizar de verdade beleza mas é para que essa imagem minha aqui tá ó eu no um quartel por exemplo aqui ó tá a imagem já vai tirar o fundo tá vendo já ficou sem sem fundo a imagem eu vou fazer agora o download da tá, imagem ah, vamos é, vamos conferir, né? Se realmente está sem o fundo, né? Como vocês vê aqui, né? Vamos ver se realmente está tirando o fundo das imagens. Vamos buscar aqui, ó. Vamos aqui na, na, na pastinha aqui de meus documentos, né? Em Download aqui, ó. No meu computador, tá? E aqui tá aqui, ó. Beleza? Tá vendo a imagem aqui sem fundo, tá vendo? Ó? Totalmente sem fundo a imagem. Correto? E aqui também, ó. Aquela imagem que nós colocamos, né? Que fundinho fundiu lá, é, rosa, né? No fundo também. E aqui foi aquela imagem, nossa, nossa primeira imagem que nós tiramos o fundo, lembra? Então. Você vê aí é, o que realmente funciona, é uma ferramenta legal para você também tá tirando e removendo fundo, né? E espero que tenha esse vídeo que tenha te ajudado. Esse vídeo aqui realmente te fez sentido, tá? Te fez realmente abrir uma visão para você passar a utilizar as ferramentas também gratuitas tá? online. Então, cara, deixa aqui abaixo o seu comentário se você gostou desse vídeo, tá? Cara, comenta que vai ser muito legal aqui, vai me ajudar bastante o teu feedback para me melhorar mais nos meus conteúdos aqui, tá? E poder também crescer no meu canal. Beleza? Então esse, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço e fica com Deus. E até o um próximo vídeo. Fui!